Pedir para que você me fale seu nome okay. e comece a falar sobre a profissão. Bom, eu sou Márcio Dupont, eu sou designer de produto, estudei desenho industrial no México e fiz um mestrado em design sustentável de produto na Inglaterra agora estou de volta ao Brasil para retomar as minhas atividades como designer e trabalho como consultor para o IDDS, Instituto de Design para Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. Trabalho como consultor científico na área de sustentabilidade e membro do, do Conselho Científico e diretor do Comitê de Consumo Sustentável. Dentro do, do mercado, o design ele tem uma importância fundamental para a economia dos países. É, o design ele é uma força que permite a revitalização dos mercados, gerar novos mercados, permite também a revitalização de empresas e marcas. Um exemplo muito claro disso é a empresa Apple, dos Estados Unidos. Eles criaram o um iPad, iPod, e com isso o que, que eles fizeram? Eles revitalizaram a empresa, revitalizaram a marca, criaram novos mercados, criaram novos estilos de vida. Então o design tem esse papel econômico muito forte, que é, é fortalecer os mercados e criar novos mercados. Esse é um aspecto é, mais global do design, fora de somente projetar produtos, sistemas e serviços. Então essa é, a, essa é a relação do design com o mercado. Criação de novos estilos de vida, geração de novos mercados, fortalecimento dos mercados existentes e criação de uma imagem é, científica, tecnológica do país. Como exemplo disso, por exemplo, o Japão, a Itália, países que foram destruídos pela Segunda Guerra Mundial, eles se levantaram, são potências econômicas graças a, ao design, junto com a tecnologia, a ciência e engenharia. Então, o design ele, ele cria uma imagem, uma percepção positiva do país, levanta a economia do país. Por exemplo, outro exemplo disso é a China, com a, com a percepção que temos da China hoje, graças a, ao design que ela tem, a engenharia que ela tem, uma percepção muito diferente é, se a gente pensasse 50 anos atrás, a China era um país totalmente agrícola e hoje a gente tem uma percepção de um país moderno, inovador, graças ao, ao design e essa relação com a tecnologia a engenharia. Então, o design gera uma imagem interna e exterior muito forte para o país, nesse sentido com o mercado, somente com o mercado, fora dos outros benefícios que existem com o design, na área da inovação, na área de criação de, de empresas, produtos tecnológicos, é, geração de novos empregos, é, é, geração de núcleos de ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Então, design só traz é, benefícios a diferentes escalas, com diferentes objetivos, uhum. basicamente. se encaixa no processo industrial de um produto? A pergunta interessante. O design é o primeiro passo hum. do processo industrial. É quando você vai ter um cliente um briefing, com uma necessidade, um problema específico. Então, o design é o primeiro passo na abordagem desse, desse problema, dessa necessidade. Então o design ele vai gerar uma solução ótima, ele é o primeiro passo com a geração de um conceito, que depois passa para a etapa de engenharia e manufatura. Mas basicamente o design, dentro do processo industrial, é o primeiro é, passo de, de geração de conceitos ideias que serão levados adiante pelo design e mais tarde pela, pela engenharia, manufatura. Mas é basicamente o primeiro passo uhum. na solução, ou na melhor solução, para um problema ou para uma necessidade específica. De acordo com os seus conhecimentos, estudo, como é que você definiria a sustentabilidade? A sustentabilidade ela tem várias definições meio ambientais, científicas, mas a, a definição Básica que, que todo mundo pode entender é que tanto a sustentabilidade como o desenvolvimento sustentável que significa no final é qualidade de vida uhum. basicamente é a qualidade de vida então o, o desenvolvimento sustentável é o, é o processo para chegar é, nesse, nessa qualidade de vida então basicamente apesar de todas as definições que existem e às vezes a... a sustentabilidade não é tão claro na mente das pessoas, cada pessoa tem o seu próprio significado, gera o seu próprio significado da sustentabilidade, ou às vezes é um conceito abstrato relacionado é, a uma escala global, mas se você é, realmente quer que a pessoa entenda o que é sustentabilidade, você fala para ela que sustentabilidade é qualidade de vida, é, com, gerando equilíbrio os aspectos sociais, econômicos e ecológicos. E, e, e todo mundo entende assim, essa, esse termo, às vezes, tão, tão usado e não tão entendido, basicamente. O, qual o processo de escolha assim, nos materiais, é, na hora de fazer um projeto mesmo, de criar um produto? Hum o é, um processo de escolha para esses materiais, para que ele se torne assim, sustentável ou que seja menos, menos. É, uma questão de impacto ambiental. Nesse caso, o é, que a empresa tem que fazer, do meu ponto de vista, talvez outras pessoas tenham opinião, mas você tem que fazer um mapeamento é, meio ambiental do projeto. Então, vai depender muito da natureza do projeto. Você vai projetar o que Um produto, um sistema, um serviço? Quais são as matérias-primas disponíveis? Qual é o processo industrial que você vai usar? Ou os processos industriais de transformação? E quais são as estratégias de design e de engenharia no aspecto meio ambiental que você vai usar? Então, quando você tem um mapa definido claramente, você a partir daí você comece, pode começar a, a escolher dentro de um, de um rango, de um limite, essas matérias-primas ou esses processos industriais mais, mais sustentáveis. Você não dá para chegar é, de uma maneira assim cega e começar a escolher é, tudo sustentável sem ter uhum. alguma. Algum parâmetro técnico de produção, de design, de engenharia. Porque, no final, pode ser contraproducente. É, então, esse, essa preocupação meio ambiental ela também tem que estar no, no design, desde o começo. Com as estratégias que o design tem, como design para reuso, design para reciclagem. Uhum. É, que, que são estratégias que o design usa desde o começo, visando o, a, o descarte final do produto. Mas eu, eu da, do meu ponto de vista, acho que é necessário fazer um mapeamento meio ambiental desse produto, serviço, sistema que vai ser projetado. E a partir daí, com, com os departamentos de design, engenharia, meio ambiente, gestão, logística, começar a, a escolher os, as matérias-primas, os aspectos meio ambientais do desse projeto no escala global. Uhum. E também o impacto que vai ter fora da... É, o impacto que vai, que vai ter com o consumidor também. Como ele vai descartar isso? É, como a empresa vai recolher de volta esse produto? Então, é, então essa, essa preocupação ambiental, desde o design até é, o descarte do produto, é uma visão global que a empresa tem que ter presente, muito clara para decidir como ela vai trabalhar essa questão global. Ela não pode chegar e começar a decidir assim de uma maneira inconsciente ou sem toda a informação necessária. Porque são é informações ou logísticas complexas de, de gestão ambiental. Então, ela tem que ter tudo muito claro e saber o que ela vai projetar para poder escolher de maneira correta ou cumprir, mais bem, cumprir de, de, de maneira correta esses uh, requerimentos meio ambientais. Então, de acordo com o que você acabou de me dizer, então eu já coloco a seguinte questão, que é essa do, do produtor e o, consumidor, o esse, consumidor, esse processo. Então, no foco do projeto, ele se baseia em quais necessidades do produto, seriam no produtor ou no consumidor. Bom, a gente pode é, responder essa maneira, essa pergunta de uma maneira muito simples. O design ele vai atender as, as bom, vai atender uma necessidade, um problema do consumidor ou do usuário mas dentro das possibilidades econômicas do produtor. Então, é diferente que você tenha um, um produtor que, que tenha disponível para o Departamento de Exa Engenharia 1 um milhão de dólares, que você tenha um produtor ou empresa que chegue e te ofereça 100 mil reais para resolver esse problema específico. Então, basicamente, você atende as necessidades do consumidor, do seu, a solução do seu problema, mas dentro da, da, das possibilidades econômicas da, da empresa para desenvolver totalmente aquele projeto. A, a saída de mercado e tudo. Então basicamente é isso. Então, como design de produto e especializado em sustentabilidade, é, qual é a ideia ou o conceito ao seu na EcoBerry? Como é que ela entra dentro dessa preocupação meio ambiental de causar o um menor impacto possível no ambiente? E eu fiz um mestrado em design que acabou sendo sobre consumo sustentável e uma das ah, ideias finais desse mestrado é que qualquer preocupação meio ambiental que a gente tenha com o consumidor deve estar inserida dentro do contexto diário dele, para ele entender duas coisas, a ação dessa mudança de estilo de vida e benefício que essa, que esse, essa mudança de estilo de vida vai trazer para ele e para o meio ambiente. Então, se o produto, sistema, serviço não está dentro do contexto mental diário do consumidor, o que, que vai acontecer? Ele não, ele não vai entender a dinâmica mental dessa proposta. Não vai comprar o produto porque ele não entende qual que é o benefício meio ambiental da compra desse produto, além do preço, possivelmente, às vezes, o produto meioambiental é um pouco mais caro. Então a Ecobag tem que estar ajustada a essa dinâmica mental do consumidor, percepção dele e a Ecobag tem que fazer parte de uma dinâmica de ação simples e cotidiana. Porque as pessoas, é, o consumidor, eles não têm tempo para grandes estudos sobre o tema. Eles não têm um conhecimento específico. Então, o nosso papel como designers é, é transformar esse conhecimento específico do design, meio ambiental sustentável, em ações cotidianas que sejam práticas e simples para o consumidor. Que ele possa realizar essas ações Rapidamente e sem a necessidade de um conhecimento técnico de engenharia no meio ambiente. Então, a ela entra bem nessa proposta de estar dentro da vida cotidiana do consumidor na hora da compra. O consumidor entende o benefício real de trocar uma bolsa de plástico não biodegradável por uma bolsa de plástico biodegradável. Mas é importante essa, essa percepção que a o benefício é, meio ambiental tem que estar inserido dentro do contexto do consumidor, do, da vida dele cotidiana, senão ele não entende o benefício. Ele não vai mudar o seu estilo de vida, não vai comprar o produto, porque ele não entende o que, que o produto faz por ele, pelo meio ambiente, então ele não vai comprar, basicamente. O que seria o consumo consciente, o consumo responsável? Para mim, é, basicamente, consumo consciente responsável seria o consumo de produtos, serviços e sistemas dentro dessa preocupação ou dentro de um equilíbrio ecológico, econômico social gerando o menor impacto dando ao meio ambiente no presente e no futuro basicamente a gente consumir de maneira inteligente conhecendo os, o benefício que a gente traz às nossas vidas conhecendo e entendendo o benefício que a gente traz às nossas vidas e é ao meio ambiente pelo consumo de produtos é, sustentáveis, entendendo que dessa maneira a gente diminui o dano ao meio ambiente agora nesse presente e para gerações futuras dentro desse contexto de um, de um equilíbrio social, econômico e ecológico, basicamente. dentro do seu cotidiano você aplica isso que você acredita? Essa, essa pergunta é um pouco é, complicada pelo seguinte é, o nosso mercado de consumo no Brasil ainda tem poucas é, soluções sustentáveis que não, não estão ao alcance de todos. Então, quando a gente fala de um mercado ou de ações sustentáveis, é importante a gente especificar o contexto. E, e no caso, é, a gente pode começar a gerar essa consciência por ações cotidianas é, na nossa casa, nas, nas, no nosso trabalho, e procurando é, produtos, sistemas, serviços sustentáveis que estejam disponíveis no mercado. Porque a, a, o grande problema da, da sustentabilidade em países como o Brasil, pela nossa dinâmica econômica, são os preços é, oferecidos para consumir esse, esse plus, esse benefício ambiental. Então, essa, esse consumo de produtos sustentáveis depende muito da classe social da pessoa e da, da preocupação e percepção pessoal dela sobre, sobre o meio ambiente. Na verdade essa, essa preocupação meio ambiental ela tem que estar em todas as, as dinâmicas pessoais da é, nossa vida, no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto social, em casa, no consumo é, de produtos, sistemas e serviços. Mas basicamente é, é na hora de gerar essas dinâmicas, entender o mercado, de, o mercado e as possibilidades econômicas do, desse mercado, conhecer os nichos de mercado, para poder gerar propostas é, econômicas, sociais, meio ambientais que possam ser adquiridas pela, pelas pessoas. E eu, na, na medida do possível, dentro da minha realidade, ou dentro da nossa realidade brasileira, eu tento sempre ter algumas é, ações sustentáveis na minha, via, na minha vida diária, em casa, no trabalho, é, no consumo de produtos. Ainda que o mercado brasileiro ainda não oferece sim, a, a, a grande escala para todos, produtos sustentáveis, por enquanto, é, pode estar em um nicho de mercado para pessoas com mais recursos econômicos, que estão dispostas a pagar por esse benefício militar. Mas na verdade deve ser para todos, não para não uma minoria privilegiada. Finalmente o desenvolvimento sustentável é para todo mundo. Sustentabilidade é para todo mundo. Uma grande preocupação talvez é que essa sustentabilidade, na minha opinião pessoal, ela no futuro pode, pode virar uma coisa absolutamente comercial de novo, no sentido que Sustentabilidade só vai se dar aquelas pessoas que possam pagar por ela. Então essa é uma questão. Será que é, vai acontecer isso? Em teoria a gente está pregando uma sustentabilidade para todos, né? um direito de todos. Viver numa sociedade equilibrada socialmente, economicamente, ecologicamente. Mas será que vai chegar no um momento em que a sustentabilidade ela, ela vai virar um privilégio da, para as pessoas que possam comprar ela? Isso é uma questão que tem que ser levantada no futuro. É de todos, mas pode ser que um futuro só seja daqueles que possam pagar por ela. É uma, uma coisa que pode acontecer. <risos> O decorrer da pesquisa, agora é mais assim pessoal, o grupo. São as dificuldades que nós encontramos e também algumas dúvidas que surgiram. Então, assim, a nossa maior, não maior dificuldade, mas na hora de a gente, nós pegamos esse, esse objeto, a EcoBag, e alguns produtos assim que entrou no mercado para ah, somos sustentáveis, Uh, cuidamos do meio ambiente, é. então, é o tipo de, de público, a gente, nós, no começo, é, a gente é, determinou assim, não queremos descartar a nova geração, mas também a gente quer uma opinião daqueles que realmente conviveram desde o começo, é, com esse esse tipo de consumo, com a entrada da sustentabilidade mesmo, assim porque, ao meu ver, a sustentabilidade agora ela está um pouco mais forte ela está mais evidente no, no mercado no dia a dia antigamente sustentabilidade impacto ambiental então ah, aconteceu um negócio ali surgiu a notícia vem vem com certos alertas assim noticiário a gente lê e tudo só que ah tá tudo bem aconteceu então a gente a sustentabilidade para mim, agora mesmo, é, do semestre passado para agora, tem se tornado, caramba, é algo legal assim mesmo. Não é, é, não é nova, já existe a tanta sustentabilidade e questão, é, é preocupação. né? É, essa, que essa, assim. essa preocupação me É, surgiu nos anos 60, 70 só que antes essa preocupação meio ambiental ela fazia parte de grupos alternativos fora da sociedade então apenas de alguns anos para cá essa preocupação meio ambiental que era uma coisa é, alternativa de sociedades alternativas é, ela entrou dentro do nosso sistema e agora ela está dentro do nosso sistema e está se se fortalecendo essa, essa preocupação ambiental. E agora eu lembrei de, outro, de outra explicação sobre desenvolvimento sustentável, que é simplesmente ação, a, bom, a união dos aspectos ecológicos com os aspectos econômicos. É só isso. Então, desenvolvimento sustentável significa essa união, ou a procura de um equilíbrio entre os aspectos econômicos e os aspectos ecológicos que antes estavam fora dessa, do âmbito econômico, digamos. E essa preocupação ela, pelo meio ambiente vai ser cada vez mais forte e, e as empresas hoje em dia elas têm que. são obrigadas a procurar essa, essas alternativas sustentáveis para a sua própria sobrevivência no mercado. questionam a sustentabilidade, porque é, para algumas pessoas a sustentabilidade não é só consumir um produto sustentável, é, não é usar um serviço, um sistema sustentável. A sustentabilidade é uma visão global como, como sociedade, como sistema econômico e produtivo. Então, enquanto o nosso sistema econômico de produção e consumo não mudar, a gente, na verdade, não está exercendo essa sustentabilidade. Porque agora, no momento, a gente está só numa transição, que a gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar e se é possível. A gente só está numa transição para chegar numa sociedade sustentável no futuro. Então, a gente tem que fazer profundas mudanças de, do sistema de consumo, de produção, a escala global, para ver se a gente pode chegar nessa sociedade sustentável. Então, o nosso consumo agora é, seria um consumo mais ecológico, mais consciente. Mas ainda não seria um consumo sustentável. Porque é, é, é um consumo só de elementos individuais, isolados, de onde é possível isso. Né? Então, basicamente, a gente ainda está tá caminhando para essa sustentabilidade utópica com que consumidor a sustentabilidade ela atinge então que tipo de consumidor é que é, é atraído por esses esse é, esse consumo responsável essa sustentabilidade se preocupa então a gente fez algumas pesquisas e para muitos é simples atos ó, fechei a torneira eu reciclo meu um lixo agora se for um produto mesmo inserido no hum. mercado Muitas, assim, recuaram, ah, não tenho o um costume, eu não, não compro, eu não sei quais são. Alguns disseram logo de cara a Eco Bag, porque Exatamente. é um produto, assim, que pensou em Eco Design, já vem a Eco Bag. Então, nós encontramos, assim, que alguns jovens, principalmente mulheres, elas aderem a Eco Bag, mas não pelo fato de... É, está, assim, é, reduzindo o uso da, das sacolinhas plásticas ou por, por estar ajudando o meio ambiente. E o público mais velho tem, é, assim, um conhecimento melhor sobre o assunto, conhece o que deve ser feito Sim. ou do que se trata, só que... Não equilibra isso com as atitudes. Então, eu conheço, eu Exatamente. sei o que é, mas não tem esse equilíbrio com as atitudes. Então, a gente fica é meio assim. E surge uma questão complexa. Quando a gente fala de consumo e meio ambiente, a gente está entrando no âmbito pessoal da pessoa, na casa dela, na educação que ela recebeu da família. E tem um fenômeno que já é conhecido do, na área de consumo e meio ambiente, ou na área do consumo em geral, que as pessoas elas pensam uma coisa, falam outra e consomem outra. No sentido que a pessoa que fala para você que ela consome produtos. É, sustentável, na hora da compra a ação dela vai ser diferente ela vai comprar um produto normal e essa questão do consumo e o consumo meio ambiental os consumidores entram muito na, na escala social que a gente tiver é, falando, por exemplo os consumidores classe A eles vão comprar produtos sustentáveis pela, pela, pelo estilo de vida pelo status social que esse produto sustentável traz para ela demonstrando que ela é uma pessoa consciente preocupada e ela não vai ligar para o preço ela tem dinheiro para pagar ela vai comprar um produto sustentável agora se a gente falar de uma classe C com menos possibilidades econômicas é, ainda que essa pessoa, pessoa esteja consciente dessa preocupação ambiental a dinâmica dela é o preço então ela com menos Menos dinheiro no bolso, ela não vai comprar um produto ambiental, porque ela não tem esse dinheiro para pagar. Então, na hora que a gente fala de um produto, sistema, serviço é, ecológico, é importante ter em mente é, qual que é o nicho de mercado que a gente vai, vai atingir, porque não é a mesma coisa classe A que é a classe C. E também existem outros pontos importantes que são a percepção do. Do consumo ecológico. As pessoas têm a percepção é, que produtos sustentáveis ou ecológicos são caros, que às vezes não é verdade, às vezes tem o mesmo preço. Elas têm a percepção que elas têm que é, unicamente é, mudar de um consumo normal a um consumo ecológico, mas consumir a mesma quantidade de produtos. O que na verdade o que tem que acontecer é que a compra de produtos sustentáveis a gente tem que unir, é, comprar menos produtos então a, a dinâmica para, uma, para um consumo correto é a união desse ponto, comprar produtos, serviços, sistemas sustentáveis para substituir os produtos atuais mas ao mesmo tempo tem que existir uma diminuição do consumo então como eu falava para vocês, não adianta as pessoas comprarem a mesma quantidade de produtos agora sustentáveis, porque quando a gente fala numa escala global de 6 bilhões de pessoas, esse benefício ecológico do produto ele vai se perder pela quantidade de produtos é, consumidos por todo mundo. Então não é a mesma coisa, você, é, no caso do carro, por exemplo. É, uma certa quantidade de carros híbridos vai gerar um certo benefício meio ambiental. Mas, devido à escala global, se a gente multiplicar esse número inicial de carros por 10, por 20, por 30, esse benefício ecológico inicial ele vai se perder, porque o que a gente vai ter é uma maior quantidade de carros ecológicos contaminando, então, o que acontece é que a gente vai passar de uma contaminação de produtos, uma poluição de produtos não ecológicos para uma contaminação, uma poluição de produtos, sistemas e serviços sustentáveis, por causa de escala global. Então, todo o benefício ecológico, no final, se perde. Então, também tem essa questão complicada do consumo global. Se a gente pensa em uma escala local, São Paulo, Brasil, já tem problemas. Né? Se a gente pensa em uma escala global, porque, como eu mencionava antes, a sustentabilidade, o nosso presente e futuro pertence a todos. Né? Não é só um privilégio de alguns que podem consumir. Então, ainda que não aconteça agora, mas essa preocupação meio ambiental e essa qualidade de vida, ela, no futuro, vai ter que ser para todo mundo. E a gente tem outros problemas, que são as novas classes médias que surgem no, em países como Brasil, China e Índia, que vão começar a consumir e querem consumir como o americano, então eles querem consumir igual ou mais que os Estados Unidos. E a gente tem essa, essa preocupação meio ambiental em países é, como a África, Onde, a, onde as perspectivas de consumo e meio ambiental são diferentes. Então, a gente também tem, tem esse problema da escala global e tem problema do contexto. Porque a sustentabilidade e o consumo sustentável não é a mesma coisa para um país como os Estados Unidos como para uma aldeia na África. Eles têm, são diferentes tipos de sustentabilidade e necessidades e problemas que eles podem resolver. Então, é, tem que haver uma, uma aplicação muito local, muito específica no, do contexto que você está se direcionando, porque não é, não é possível aplicar coisas para o mercado americano, aplicar para o mercado chinês, ou aplicar para o contexto africano. Então, nesse sentido, eu, eu, eu diria que a sustentabilidade ela se divide em dois tipos, a sustentabilidade corporativa, que é essa sustentabilidade global, comercial de produtos, sistemas e serviços, e uma sustentabilidade mais humanitária, que se dedica a questões de educação, saúde, habitação, os países em desenvolvimento, mas onde não há uma preocupação comercial, eles têm uma preocupação é, humanitária somente de poder resolver os problemas locais, com um enfoque mais sustentável, desde a perspectiva do design e, e engenharia. Então, eu, eu dividir, dividiria a sustentabilidade sustentabilidade a esses dois dois tipos, uma sustentabilidade humanitária e uma sustentabilidade corporativa, comercial global. Basicamente